Olha a gente novamente, então digo, nunca perca a esperança e jamais pense em desistir. Pois vitória é levantar toda vez que se cair. Tenha em mente a ideia que quem te viu na plateia vai levantar para aplaudir. Quem não tem como sorrir a dor, lhe ensina a chorar. Lembre-se, se alguém te fez mal, a colheita vai chegar. Toda ação tem reação, porque a última lição é sempre a vida quem dá. Tenha um bom dia com poesia, do poeta Oliver Brasil.